Olá, eu sou Anderson Reis e seja bem-vindo a mais uma aula de ukulele aqui nesse canal. E hoje eu vou trazer uma música delicíssima também, como sempre. Sempre tem música delicíssima aqui, fácil para quem está iniciando, mas não vai ser tão fácil assim. É fácil, mas também não é tão fácil, né? Porque é uma música do Djavan. E Djavan, não sei se vocês sabem, é famoso por ter músicas que tem um certo nível de complexidade, mas essa nem tanto. Então, por isso que é uma música fácil é a música Iluminado, ela saiu no último CD do artista que está lá no finalzinho no último na última faixa do CD né, do álbum, que chama Iluminado e ela tem um clima para cima tem um coral que canta junto e é uma ótima música para gente aprender só tem três acordes aqui de ukulele, nós já aprendemos a batida em outros vídeos aqui no canal, se você não foi ainda não visitou, né, não viu esses vídeos é, sugiro que você Veja esses vídeos e pratique, porque é uma batida que a gente usa para várias músicas, inclusive essa. E nós vamos aprender aqui também o temível acorde de Mi maior, que assombra todos os iniciantes do Culelê, porque é um acorde que usa vários dedos da mão esquerda e tem uma certa complexidade mesmo, mas eu vou te ensinar aqui e como essa música é uma, uma beleza, assim, vale muito a pena você aprender, porque através dela você, de repente, vai ser a música que vai marcar esse ponto de virada no seu aprendizado, quando você aprender a fazer bem o acorde de Mi maior. Tá? Então vamos lá, os acordes na mão esquerda. Então, ó, na mão esquerda, o plano o detalhe aqui, ó, a gente vai usar o dedo 2, 3 e 4, bem um juntinhos do outro, na casa 4, corda 4, dedo 2. Na casa 4, corda 3, dedo 3. Na casa 4, corda 2, dedo 4. Tudo empilhadinho em cima do outro. Essa é a dificuldade. Eu consigo fazer assim. Vê se você consegue. Tem que chegar assim. Se você começar a espalhar o acorde, vai dar ruim. Então tem que ficar muito juntinho. Essa é a dificuldade. E depois você vai aproveitar aqui o dedo 1. Um. Vai colocar o dedo 1 um na corda 1, um, casa 2. Para fazer o acorde de Mi maior pouco difícil, né? Eu sei. Tá aí na tela aí. Eu sei que não é fácil. Essa corda de cima e eu... o E. Mi maior. Mas você vai aproveitar aqui, ó, esse é forminha, esse jeito de colocar. E vai arredar esse verbo sobre mineiro. Uma casa, duas casas pra frente. E tirar o um dedo 4. Tá? E aqui a gente tem o Fá sustenido maior com a sétima. Que aparece nessa música também. E aí você vai aproveitar o outro 2 que tá aqui. E liberar ele, chegar ele até aqui na casa 2, na corda 4. E fazer o Lá menor, que está aí no diagrama também. Tá, então a gente só tem esses três acordes da música. E eles aparecem nessa sequência. Mi maior. Fá sustenido maior com a sétima. E Lá menor. Não é fácil mesmo. Você vai ter que praticar né, essa troca. Sobretudo montar o acorde de Mi maior para poder conseguir fazer bem a troca, mas é uma música que vale muito a pena, porque é uma música muito bonita. Então, mi maior. Agora vamos à batida e a música, essa batida já apareceu aqui várias vezes, né? tá, tá, meu. Tá, tá, tá, tá, tum -tum tá, tá, tá, tá, tum -tum tá, tá, tá, tum -tum tá, tá, -tá, -tá, -tá, -tá. Volte aí o vídeo, faça junto comigo esse ritmo. Fale, faça a onomatopeia Pra você pegar a batida E pronto, juntou isso A gente vai já tocar a música Então eu vou tocar essa primeira sequência aqui Sem cantar, só pra você entender como é que vai ser Então vai ser Tá, tá, tudo, tá, tá Reda tá, tudo Tá, tá, tá Tá em lá menor Tá, tu, tá, tá em mi Maior Começa de novo no mi Mi de novo, agora. começou de novo o ciclo Fá sustenido maior para sétima, Lá menor e voltou para o Mi maior de novo. E basicamente é isso a música inteira. Agora, você praticou assim, conseguiu fazer, consegue trocar um acorde de maneira tranquila, agora a gente vai trocar a música inteira. Eu estou tocando mais lento que o Djavan, né? tá então, para você conseguir fazer junto comigo. E ele toca a música duas vezes, é o que eu vou fazer aqui agora também neste tutorial. Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar o seu like, né, comentar aqui se você está gostando da aula. é comenta aqui, é bom a gente interagir, a gente se conhecer, mesmo que seja dessa forma que o YouTube nos intermediando, eu vou adorar te conhecer. Tá, então let's go, vamos tocar agora iluminado, a gente vai fazer uma introdução, uma vez esse acorde três vezes, é esse, esse ciclo mi Fá sustenido maior com a sétima lá menor e eu entro com a voz. Então vamos lá, preparei o clolê. Um, dois, três, quatro. Fazer o bem é sempre uma coisa dada. Sem esperar nada Sem olhar a quem Vamos sorrir pra não cair em cilada Quem não ri de nada Não sabe o que tem O que fazer Tudo é possível Como um dia de sol é Jogar o anzol, esperar pra ver o que vem Que vem a nós, a voz de todo canto num alento Guiado pelo vento, trazendo o melhor que tem E o refrão pra todo mundo Vem cantar pra tudo aqui ficar iluminado Para tudo aqui seguir iluminado, iluminado, para que eu possa andar, vem cantar. Para tudo aqui ficar iluminado, iluminado. Pra tudo aqui seguir iluminado Iluminado Pra que possa andar Fazer o bem é sempre uma coisa dada Sem esperar nada Sem olhar a quem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 Voz de todo canto, num alento, guiado pelo vento, trazendo o melhor que tenha. Quero ver você comigo. Vem cantar pra tudo aqui ficar iluminado. luta tá aí pra tudo aqui seguir iluminado, iluminado, pra que eu possa andar Uh! Essa música é um trem de Mineiro. É um trem é muito bonito, ela é muito pra cima. É mais uma música que vale a pena muito aprender a cantar, e o disco inteiro do Djavan vale a pena você ouvir. Se você não conhece, vá conhecer que o Djavan é um grande artista da nossa música brasileira. Que legal, a gente pode fazer isso no ukulele, e ele usa o ukulele lá no CD, nessa música. Tenta ouvir, tá lá no fundinho, mas ele usa o ukulele, põe um bom fone de ouvido, e eu tenho certeza que junto comigo. Junto com o Djavan, o seu ouvindo, a sua dedicação, essa música é uma ótima música para cantar sempre, para ter na ponta dos dedos e da língua para a poder cantar. Então, espero que tenha gostado desse tutorial, da minha performance, do jeito que eu ensinei. Deixe seu like, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo. Reverte!